Uhum. Né? Uhum. É muito horrível. Acho que todos aqui, você. Já. É um sentimento, cara, assim, que é, pelo menos o a mim me incomoda puta, muito. Né? É, cara, é isso mesmo. Você claro, espera. Tô aqui pelo dinheiro, porque eu preciso pagar. É, você conta. trampa só pra pagar é suas barulho. contas, exato. Não gosto, é horrível, você... cara. É horrível. É claro, eu não tô dizendo que a gente trabalha. Não, mundo, todo mundo né, trabalha da... para pagar as contas. É, é óbvio. Mas, mas quando você tem um propósito. Não pode isso. ser só isso, exato. Você tem que sentir parte de algo, né? Um propósito. O que se faz não tem você isso, querer cara. continuar, né? Sim, cara. E se você mas você vai se acordar isso? todo dia de manhã e é... ter vontade de fazer, né? É a vontade já... de fazer, né? Não é só pelo é, dinheiro. Você pode não. fazer sem vontade. Vai sair o resultado também. Você, Sim. você, você se arrastando uhum. com aquela dificuldade. Vai ser, vai ser feliz, Vai né? sair. Mas vai ser muito custoso, né? Vai ser. Uma é vez eu fui numa palestra. Essas palestras... Faz tempo, tá? Essas palestras motivacionais, assim, né? E aí o cara falou assim, pô, como é que você se sente quando toca a música do Fantástico? Aí todo mundo deu risada, né? É fantástico... <risos> Depressão, Não, domingo à noite. cara. Depressão. depressão, né, cara? Aí, e, e, e esse sentimento. É, isso se é, chama é... Síndrome da Segunda-Feira, né? É, Nossa. então, cara. Segunda-feira. Fant... Cara, eu escutava aquela música. É o Garfield, lá, né? Dava... Segunda-Feira. Garfield, é. odeia Segunda-Feira. A Segunda-Feira, segunda cara. Então, assim. <risos>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 Algo ascendente, tem assim, tem que vai embora, né, dias. cara? Não, tem dias A gente dias é ser tem humano, dias. a gente não é máquina, né? É, aquilo, esse sentimento não pode cair aí num, numa, numa constante, né, cara? Se eu tá sei, tudo, é ó, curva se tá tudo muito... É, curva isso, de Gauss bem. é de cagar, hein, cara? É, né? <risos> curva de é Gauss. Você tá na média, e tem dia que tá na rosa, e tem dia que você tá na euforia. Mas o que que eu penso? Eu sou um cara um pouco ali da média, do meio termo.